Bom dia galerinha! E aí? Como estamos? Seguinte! Vamos trabalhar! Atualizando vocês... Esse aqui é meu novo percurso diário. integrado à equipe de analistas da, da UFBA. Ah, agora fico lá na CRI e é a coordenação de redes e infraestrutura. Aí ah, é lá agora me cabe monitoramento. Barra de segurança E... Opa E vai cair algumas coisas de Linux também Então agora é é muito propósito. Essa neguinha já está com. Deixa está com 15 mil já rodado. Vamos checar aqui. 7. 4.500 da última troca. Pronto, aqui. 15 mil. E nove. não, peraí, peraí, peraí, pera. não, 15.096, bem uma casa decimal aqui, então, com a troca de óleo a cada mil, já estamos na boca da terceira troca, já comprei o óleo, tá lá em casa já, o motor, 1040. Tá lá também o Alfa-X. Pra fazer a, a mistura. E aí, ver se realmente esse negócio economiza. Reduz a 30%. Entre outras coisas, né? Proteção do motor. Nã, nã, nã. Todas as. Todos os abastecimentos foram medidos desde a última troca de óleo Justamente para eu ter parâmetro para quando colocar o Alfa-X Aguazinal Tem diferença, não teve diferença, teve diferença mínima Então a gente vai conseguir identificar qualquer resultado positivo ou negativo Ou neutro Você só consegue medir a qualidade se você mensurar. Lama essa aí. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Uma outra coisa Ainda falando de Óleos, condicionadores Me lembra Lubrificantes é, Junto com o Motul Eu fiz pedido também de dois dois tubos de C2 aquele motor c2 ah o porquê o c2 não é o c4 bom o c2 para quem nunca pegou ele no dedo e comparou com c4 vai, vai não vai entender mas Dá pra traduzir o seguinte. O C2 parece uma cola. O C4 é, é, é pegajoso? Bom, o C2 é pior. Ele faz uma camada mesmo por cima do componente. E é, é, é bem viscoso, velho. O negócio é, é foda. É foda. Não sai normalmente. Com água no jato, não sai, não, não tente, você vai detonar os seus O-Rings, ah, tá passeando? Você tem que tirar na querosene, porque senão não sai. com muita dificuldade então qual o macete comprou o c2 limpa a corrente na querosene pega o um pincelzinho limpa ela toda tira todos os resíduos todos deixa ela bem limpinha e aí você aplica o c2 aí você pode rodar 500 quilômetros até a próxima aplicação vai reaplicar recomendação ó oh, siga siga siga não faça que nem eu não siga eu aprendi isso a minha maneira limpe de novo limpe de novo tire tudo porque se tiver sujeira vai piorar porque ele vai fazer uma camada por cima daquela sujeira e é você andando você sente eu, eu sinto quando tem sujeira na minha corrente você vê, tem areia. Você sente a areia aquele, aquele barulho, aquele. E a, a, a o, porra, não sei, velho. É você sente, sente na moto mesmo que tem areia na corrente. Você sente, Você quando acelera, você sente que tem areia na corrente e dá para ouvir também. É, é diferente esses lubrificantes mais, mais viscosos, mais, mais, mais líquidos, tipo o mobil, ele tinha de 27 pontos, 30 pontos, que tem uma menor aderência, aquele sai fácil. Até na água você consegue tirar ele. Mas esse não, ele não vai sair assim. Então assim, como ele é muito prudento, uma, uma cola mesmo tiver muita areia por cima e você aplica ele novamente você vai fazer um sanduíche vai ter aquela areia de baixo não a primeira camada do lubrificante é uma camada de cima de areia e outra camada que você colocou para renovar na verdade você está protegendo a areia então limpe bem compra querosene eu compro querosene é 900 ml por 10 reais e 30 10 50 um negócio desse mas isso aí é relativo, você vai achar a querosene em tudo que é preço Vai da realidade da sua área Mas querosene é barato, vale a pena E você quando for limpar, você usa pouco, você não usa nem, nem 100ml Que é só pra melar o pincel e passar É você pingar a, a querosene em cima do, da, da região É só esfregar um pouquinho que desmancha todo Porque querosene é um solvente se você tiver um cavalete melhor bota no cavalete faz a limpeza porque sem cavalete é ruim de limpar é ruim compra um cavalete ou então faz algum esquema aí para você levantar a roda traseira e deixa ela liberada para você poder gerar facilidade até para na hora da aplicação é melhor como é que eu faço eu funciona a moto. Engreno, no caso, boto no cavalete recolho o descanso, engreno, um Fiat Coupé, é raro você ver um carro desse aqui, engreno, deixo a roda lá na primeira, ela girando, e aí aplico, aplico o, o spray, gasto pouco, e espalha bastante. Entendeu? Roda lá gerando você por cima, só pressionando. E é sucesso. Eu defendo mais o uso do C2 por conta que ele protege mais contra o silício. Ele... Ele fica seco, mas depois que a corrente começa a esquentar, ele amolece assim ele volta a ser um lubrificante quando ele está seco a gente você não imagina que ele é lubrificante mas quando ele esquenta junto com a corrente aí ele meio que transforma né? sai do sólido para líquido é, não é líquido né? é um viscoso bem crudento e o C4 não, não tem essa propriedade tem, quer dizer, tem, mas é, é bem menor bem menor eu usei os dois, usei dois dois tubos de C4 e agora tô no terceiro C2, assim, totalizando cinco a moto já tem um ano, o kit tá de boa nem fez aqueles aquele de dentes finos na coroa ou pião tá relax, dá tá, tá sucesso tudo conforme o esperado espero poder fazer algum dia um vídeo mostrando este grau essa limpeza, mas é o que eu falo minha garagem é escura, porra é foda fazer isso lá tem que investir em iluminação coisa que eu tô vendo pra vocês é um vídeo mostrando a moto, né? Véio? A moto tá tão diferente, né? Tão com acessórios. Mas tudo bem. Bom, galera, vamos encerrando por aqui. O vídeo tá comprido já, né? 13 minutos. Não vou Presta a paciência de vocês. Então, é isso aí. Valeu, galerinha. Atinou, hein? Um abraço pra vocês. E até o próximo vídeo, valeu!